Sejam bem vindo a mais um vídeo hoje hoje, gente, temos um código que lançou ontem, eu disse quando a gente tinha 25 like, mas a gente não atingiu, né, porque eu sou frupado. gente, dá o um like nos vídeo, pelo amor de Deus, né, bora aproveitar enquanto eu tô vivo, né, então um novo código que é DJKenderson em 2021, que é a camiseta da Kenderson linda, maravilhosa e mil de moedas, gente, que é mais linda, e eu não tô trazendo os chutes, por quê? Não sei também. É, estamos aqui, eu vou entrar para mostrar a camiseta E essa aqui é uma camiseta, gente, é um item para o corpo Camiseta da Quente, super linda E, gente, a Candy se apareceu hoje Um salve para Douradita, Um salve para... não sei também Se são inscrito, mas... Mas é isso A gente conseguiu é, depois. É Assim que eu terminei de enviar o vídeo Falando sobre a meta Sobre o objetivo de atingir 300 curtidas Naquela postagem, gente vocês conseguirem aqui o código de Kendrick se 2021? Ótimo fim de semana pra vocês aí. Vocês conseguirem a se entrou hoje, dia 1 um dia, de agosto, mas eu tava dormindo. Aí tem uns print aqui da Kendrick. Eu, eu fiz como encontrar o vídeo, de como encontrar a Kendrick. Gente, é só vocês assistirem. Muito obrigado, Dora E essa aqui é a camisa eu achei muito lindo. Tem um rosto da Kendrick aqui, ó, né, gente. Gente, eu tô aqui com a gostosa da Jabiraca, na é verdade, Nilson, é verdade, Leon. É... E eu vou fazer as missões aqui, né? Porque, né? Eu, O código que eu usei. Aqui. Eu vou obter esse Inter. Aí eu tenho que ir na floresta, na praia e na casa da mina. É... Aí eu tô aqui na mina e você tem que chegar aqui e dançar. Mas você tem que estar pelado, né? Coisa feia. Cadê? Eu tô pelado, não. Ai. E você tem que colocar a caixa de som portátil na mão, na ladeira na, na e dançar. O que, que aconteceu? Aí você vai com o Inter Gente, eu não sei o que está acontecendo. Era para ter um X, é um X não. Uma seta indicando que, que a missão foi concluída na, na casa da Mina, porque eu fiz na Mina. E quando eu fazer na praia, aí tem que ter a seta, tá bom. Ou... Oh, boa tarde Quando eu falei na praia Tinha que ter a seta Indicando que eu fiz também Mas não aparece, entendeu? Isso pra mim é que eu falo que tá bugado <risos> Então deixa eu ver Conquiste o índio do... Não, aqui ó Vista o seu, seu boné e dança em cima dos quadrados verdes É a mesma coisa Floresta, casa da mina e praia Aqui ó, os quadrados verdes eu, agora eu tenho que vestir meu boné Mas eu tenho que retirar a caixa de portátil da mão Tá vendo, gente? Tá vendo que vocês estão faltando estrela? Então, a festa não tá concluindo é, E por isso eles lançaram um código Pra você completar De vez Não sei porque eles não conseguiram fazer Olha, eu tô dançando, gente O que, que é isso? Dou uma maior nó a câmera se movendo aqui, ó Gente, parece um nóia dançando, o um parceiro romano, velho. Como assim? Aqui, eu tô com a camiseta agora. Agora, o que eu tenho que fazer? Vista a sua camiseta, e exam... então, assim, em cima do ca... dos quadrados azuis que estão na floresta, na praia e na casa da mina. Quadrados azuis? Eu não tô... Ah, aqui, eu sou cego, gente. Desculpa, não é verdade, Nilce? Eu tinha que dançar, mas eu não tô dançando. Não, dançando eu estou, mas dançando como símbolo da camiseta, né? Calma, eu tô com o que, gente? Não, a camiseta não tem. Tá vendo? A camiseta não tem. Por isso que a festa tá bugada, gente. Conquista o Inter do Inter... É, conquista o Inter graça do dia 4. Não tem também. É pra assinante, mas... Consegui! Você, você encontrou o um microfone anos dourado que é colocado no seu inventário? Eu consegui, gente, na conta do Febrainha eu não consegui. Agora eu vou retirar a camisa. Agora eu tenho um que está no, em cima de, de qual quadrado? Com o seu microfone dança em cima dos quadrados amarelo. Aqui, os quadrados amarelo, Mas não está aparecendo o um símbolo para dançar. Ah, apareceu o que eu estou cantando a música. Olha lá, tá aparecendo um símbolo dos musicais em cima de mim mas não tá não tá concluindo entendeu gente eu, eu devia completar todos e ganhar a estrela entendeu E aqui no, no no terceiro dia eu tenho eu tenho um plano de fundo né aí eu não o que vai acontecer desafio musical do dia em cara o desafio este prêmio famiglora ou seja não tá funcionando gente a questão é, você tem que vir aqui no Twitter? Não, eu já vou deixar aí na descrição é, o código que é para usar para completar automaticamente, porque senão você não vai conseguir completar. Olha, aí eu vou ter que sair aqui do Clube Pinguim e vou sair vou usar o código para completar. Então, gente, é esse código aqui ó, que você tem que usar para completar. MJ, estrela que é a música de um Estrela Zoom. MJ estrela 1 Eu já usei esse código na febre, aí, mas eu não consegui colocar o microfone. Eu vou coletar aí, você vai obter todas as estrelas, vai obter mil de moedas e o plano de fundo que tá muito pequeno. Não dá pra ver nada, como é que eu vou encontrar esse plano de fundo que eu não encontrei né? Leon, então gente, boa tarde. Depois disso, eu vou conseguir. Eu vou conseguir aqui na tabela de missões do música John. Um moletom um hip hop. E ele vai ter uma dança especial quando você usar ele. Tá vendo? Eu completei, eu ganhei o microfone, ganhei os... Completei. Volte outro dia, agora você é apenas fã das pistas. Volte outro dia e o próximo desafio musical. Agora você é um dançarino de apoio. Volte outro dia... Tá, é a mesma coisa. Agora você é um dono das pistas. Agora você é uma super estrela. Seus fãs estão esperando o pinguine, pinguine por toda a ilha, mostrando quem manda nas pistas. Que é a desse assim, né? Pelo amor de Deus. A gente não sabe dançar. O moletom tem um símbolo. Eu tô com o um microfone, o um microfone dourado, gente. em eu retirei o plano de fundo também. Mas por que não tá indo? Ah, eu retirei o plano de fundo, não o microfone. Olha essa dança, gente. Meu Deus do céu. pareceu na né, igreja ha! Alabachuri anda, alabachuri anda, alabachuri anda. Entrou no mistério. Olha, ele tá conseguindo, gente. Ele tá conseguindo. Mas, meu filho, é não completa. Você tem que usar o código. E provavelmente o plano de fundo é esse aqui, né? Porque é algo verde, não dá pra ver. Esse plano de fundo é legal, gente. É a multidão atrás de vocês, aplaudindo vocês não sei bosta nenhuma aqui gente encontrei o plano de fundo agora eu consigo ver, eu ver se dá um gritando por você sai da pista aqui eu não vou conseguir pegar o microfone deixa eu ver se eu vou conseguir isso, gente a festa é isso se você já conseguiu é... acho que tem que clicar várias vezes se você já conseguiu fazer usar esse código você já comprou a festa agora é só esperar a Kendall, se e eu entrar para ver se encontro o que pinguimando pela ele e coisa naquela no dia e no horário que eu que eu fiz o vídeo eu já fiz o vídeo mostrando todas as salas já fiz o vídeo todos os códigos agora eu só posso fazer o vídeo mostrando naquela se é, entrando eu não consegui o microfone dourado né eu só tenho o microfone prata que é isso um rato aqui meu Deus do céu tchau gente meta de 50 mil likes aí